Quem quer ser campeão precisa pensar em todos os movimentos, derrubar cada adversário e no momento exato dar o cheque mate. Dia 10, é hora do Choque Rei no SBT.